não governador. A população não tem que agradecer porque está na fila do Crais. Que fique claro o governador Ibanez Rocha. Quem tem obrigação de garantir assistência social é o governo. Isso é direito da população que mais precisa. Então não só é uma fala lamentável de Ibanez Rocha, como é eticamente questionável um governador que se deleita no auge da sua fortuna, numa das casas mais caras dessa cidade falar que a população tem que agradecer sobre a fila do Crais. É lamentável é um escárnio. A obrigação do governo era ter ampliado a rede de atendimento na assistência, era garantir atendimento de qualidade para toda a população do DF, especialmente para quem está em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, precisando acessar benefícios sociais. Essa cidade devia ter uma política séria de assistência social e de garantia de benefícios sociais para a população que mais precisa.